A gente foi conferir o primeiro episódio da série What If? E aqui eu quero compartilhar as nossas primeiras impressões com vocês, então fica ligado aí! Bom, galera, e antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho para ficar por dentro de todos os conteúdos de games, filmes e séries aqui do mundo nerd, né? Galera, então a gente vai compartilhar aqui as nossas primeiras impressões dessa série animada nova do Disney Plus. E o primeiro episódio dessa série já está disponível lá no catálogo da Disney Plus. E aqui a gente vê realidades alternativas de grandes eventos ali do universo cinematográfico da Marvel. É, a série tem episódios independentes, então em cada um dos episódios a gente vai ver um pouco da história de Heróis Clássicos, clássicos aqui da Marvel, em situações ali, realidades um pouco diferentes daquilo que a gente viu no cinema. E pra quem curte produções da Marvel, eu acho muito legal essa de ver situações diferentes em realidades alternativas, o que que teria acontecido com cada um desses personagens se os eventos fossem diferentes. Né? E o primeiro episódio, a gente começa com o narrador ali, a gente vê inicialmente a perspectiva dele, que é o Vigia, e quem faz a voz dele é o Jeffrey Wright, que todo mundo lembra dele do Westworld, que ele tá muito bem, né? E aqui ele começa fazendo aquela pergunta, né? E se, o que teria acontecido se a realidade tivesse sido um pouco diferente. E aí quando o primeiro episódio realmente começa ali, a gente vê o Steve Rogers, ele tá ferido e a Peggy Carter acaba assumindo o papel ali de super soldada, né? Então a gente vê na perspectiva dela, ela se tornando a primeira super soldada e a primeira Vingadora. Então a gente acaba voltando no tempo pra ver a história aqui do Capitão América, o primeiro Vingador, só que com uma realidade um pouco diferente. Então é muito estranho ver o Steve Rogers ali não cumprindo o destino dele de se tornar o Capitão América, né? mas por outro lado é muito legal ver a Peggy Carter se tornando aquela super soldada ela que é muito beresa ali, uma personagem muito legal de acompanhar, já o vilão aqui desse primeiro episódio, ele é um pouco mais genérico né, eu acho que o que nos pega nesse primeiro episódio não é nem tanto a problemática aqui do roteiro, mas aquele estranhamento da situação ser diferente daquela história que a gente já conhecia do Capitão América né, então a gente fica o tempo inteiro com essa sensação de que a gente não sabe o bem o que, que vai acontecer e a gente fica na expectativa do que, que vai rolar nos outros episódios também, agora sobre o visual, né? A qualidade da animação para mim tá absurda, né? A gente tem uma fluidez ali. A animação tá extremamente fluida, muito colorido, visual muito gostoso assim de assistir a série, cheio de cores ali. A gente tem a sensação o tempo inteiro que a gente tá vendo uma HQ de altíssima qualidade em movimento. Então, esse trabalho visual eu achei espetacular. E os personagens, eles estão com os rostos um pouco diferentes dos atores dos filmes da Marvel, né? E nem todos aqui participaram do processo de dublagem dos seus personagens, né? Mas tem muitos atores famosos que a gente viu no cinema, que participaram aqui, e nesse aspecto eu tô bem ansioso pra ver como é que vão ser os próximos episódios, né? Agora, pra mim, a Ashley Bradley, que é a criadora, né, e a roteirista aqui, deu uma dentro, porque é uma série antológica, né? Em cada episódio a gente vai ver uma história de algum personagem diferente, em multiversos diferentes, e isso deixa realmente a gente muito curioso pra ver como é que vão ser as outras situações dos outros heróis. E a direção é do Brian Andrews, né, que já trabalhou em várias produções de filmes da Marvel. Então fica aqui a nossa dica da série What If, que tá no catálogo, do Disney+, Plus, cada semana vai sair um episódio diferente, então eu quero saber a opinião de vocês comentem aqui o que vocês acharam desse primeiro episódio e qual a expectativa de vocês pra essa série aqui eu tô bem animado, vou continuar vendo, mas quero saber também a opinião de vocês, né? Galera não esqueça de deixar um like aqui nesse vídeo e até a próxima!